Olá companheira e companheiro, que formação política nós precisamos para estar ainda mais conectados com as lutas sonhos do povo brasileiro? Essa é a principal pergunta que mobiliza a Conferência Nacional Paulo Freire de formação e educação política do Partido dos Trabalhadores. Mas para esse debate acontecer, nós precisamos de sua ajuda, militante e dirigente. Vamos organizar a etapa no seu município ou na sua zonal. A Nova Primavera no PT já começou. Nova Primavera. O PT. Quem faz é você.